Quais são as atribuições de um gestor de conteúdo para mídias sociais? E aí, você sabe? Vamos desvendar esse mistério? Eu sou a Mila Pada Marqueteira Digital. Eu faço conteúdo para pessoas que querem começar no mercado digital e estão perdidas, não sabem muito bem por onde começar, o que fazer, como usar da forma correta os seus talentos. Eu espero te ajudar com esse meu conteúdo. Então, se esse assunto é do seu interesse, já segue aqui no perfil ou assina o meu canal. Deixe seu curtir assim que esse vídeo começar a fazer sentido para você, tá? E não deixa também de compartilhar o meu conteúdo, porque essa é uma forma de você me retribuir, de você reconhecer o esforço de estar aqui fazendo vídeos para você, beleza? Então vamos lá. Eu fiz outro vídeo aqui no canal falando que gestor de conteúdo para mídias sociais é uma profissão do futuro. Se você ainda não viu, olha aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Que vai ter o um link para você olhar o primeiro vídeo que eu fiz sobre isso e depois você volta aqui para continuar esse papo aqui comigo. E hoje eu quero falar sobre as atribuições principais de um gestor de conteúdo de mídias sociais. O que que o gestor de conteúdo de mídias sociais faz? Em primeiro lugar, ele é o braço direito de um especialista na produção de conteúdo para redes sociais. Esse especialista pode ser tanto um prestador de serviço ou um infoprodutor, que é uma pessoa que tem cursos online, tá? A fase 1 um da produção de conteúdo é toda a fase de pesquisa, pesquisa de assuntos, pesquisa de pautas, pesquisa de temas, pesquisa de linhas editoriais, que são os estilos de conteúdo que o especialista vai produzir. Pode ser em texto, em vídeo ou em artes gráficas, como banners, cards e tudo mais. Essa primeira fase é muito importante, que é a fase de planejamento, onde o gestor de conteúdo vai auxiliar o especialista a escolher os melhores títulos, a pensar novos assuntos, a pensar em pessoas que ele pode convidar para fazer o conteúdo junto, gravar junto. Você vai fazer a pesquisa também da concorrência. Então, se você é uma pessoa super criativa, nossa, aí você vai poder auxiliar muito o seu produtor de conteúdo com as suas ideias, aí, com as suas ações inovadoras. A fase 2 da produção de conteúdo é... A produção de conteúdo em si, né? E aí, se o especialista faz vídeos, é você ajudá-lo a gravar, você editar os vídeos, colocar no formato ideal de cada rede social. Tem também a parte do conteúdo em design gráfico, então é produzir as peças, os banners e tudo mais... E em alguns casos, especialistas também trabalham com textos para blog. Então, se você quiser, se você for uma pessoa que adora escrever, você também pode auxiliá-lo, pegando todo o material em vídeo, transformando em textos, em artigos para o blog. A fase 3 é a fase de postagens e publicações. Então, é você agendar tudo com uma certa antecedência, você manter sempre as redes sociais atualizadas. E aí, você vai escolher se você vai responder comentários e directs ou não. Se pode estar incluído no seu trabalho, ou não, mesmo que você não, não seja a pessoa responsável por responder os comentários é sempre importante você acompanhar as redes e ler pelo menos os comentários do especialista, porque ali sempre tem muitas questões, muitas dúvidas então dali dos comentários das pessoas que interagem, saem muitas ideias bacanas de próximos conteúdos tem um outro braço que é muito interessante também, que é você fazer a parte de tráfego pago para esse conteúdo então, se você é uma pessoa que entende de anúncios para redes sociais, esse é um assunto à parte, tem pessoas dentro do marketing digital que são especializadas somente em anúncios para redes sociais, é, se você souber desempenhar também essa função, você pode incluir isso aí no seu pacote de serviços. Essas são as três fases da produção de conteúdo. Você deve pode auxiliar o seu especialista, os seus especialistas em todas essas fases. E tem uma coisa que é muito importante também, que você deve fazer com todos os especialistas, que é entregar relatórios mensais de análise de crescimento do perfil. Isso é muito bacana, porque é uma maneira simples de você mostrar a seriedade, profissionalismo para o seu especialista, e para você também deixar bem claro para ele o quanto que ele está ganhando em seguidores, em clientes, em autoridade, em audiência, usando aí os seus Serviços. Eu espero que você tenha gostado, tá? Deixa seu comentário aqui, deixa sua dúvida, porque eu preciso de ideias para mais conteúdos. Se você gostou, óbvio, deixa o seu curtir, por favor. Aperta o botãozinho aí. Se inscreve aqui para me seguir nas redes sociais. E fica ligado, porque eu ensino toda a rota do conteúdo, toda a rota de produção de conteúdo no meu curso online, Rota do Conteúdo Academy. A gente abre inscrições algumas vezes ao ano. Se você se interessar, entra aqui no meu site, dá uma olhada, deixa seu nome e seu contato na nossa lista de espera, que quando abrir turmas eu mando um alô aí pra você, tá bom? É isso. Um beijo, se cuida!